Agora vamos falar sobre as modalidades das ações afirmativas. É na hora da inscrição do vestibular que o candidato faz opção por concorrer pelas ações afirmativas, destinadas a estudantes de escolas públicas. São oito modalidades que contemplam diferentes grupos. As modalidades que atendem aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas são L2, L6, L10 e L14. Na L2, além de levar em consideração a cor e etnia, o candidato deve ter renda familiar bruta, igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Na L6, não é necessário comprovar renda. Se o candidato preto, pardo ou indígena também for deficiente, poderá se inscrever nas modalidades L10 ou L14. Pela L10, a sua renda familiar bruta deve ser igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Já pela L14, essa renda será superior a este valor. As modalidades L1 e L5 contemplam apenas o critério socioeconômico do candidato. A L1 é destinada para candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Já na L5, não é necessário comprovar renda. Ainda existem as modalidades L9 e L13. Elas atendem candidatos com deficiência conforme a renda bruta da família. Na L9, essa renda deve ser igual ou inferior a um salário mínimo e meio. E na L13, não precisa comprovar renda. O estudante deve ter muita atenção ao escolher a modalidade que melhor represente seu perfil. Será preciso comprovar renda, escolaridade e a condição da pessoa com deficiência. Para saber a documentação necessária para realizar a comprovação, acesse o edital do vestibular. Veja mais em portal.ifsudminas.edu.br.